Bom dia a todos, aqui é o Renato Criatório Prorrogação, nesse dia de sábado, hoje 9h30, vou estar participando da live do Roda Bruta com José Alves e os amigos e à disposição para perguntas, onde vai ser muito bacana essa troca de conhecimento. Então hoje 9h30, estou aí à disposição para algumas perguntas dos amigos e a gente fazer uma troca de conhecimento bacana no Pássaro Eletrônico, é uma Roda Bruta bacana para todo mundo. Um abraço!